E aí jovens, estamos aqui em Dom Eliseu agora, galera. Faltam mais 265 km para o nosso. Uma pit stop de.. para dormir, né? Mas a previsão de a gente chegar lá é 15 para as 5. 16h45. Uh, a gente vai ver como é que vai ficar daqui para de noite, né? Como é que vai ficar essa, essa... essa... história aí Porque se ficar de noite, se a gente tiver que dar pra ficar um pouquinho mais se a gente tiver condições, a gente vai Porque meus pais foram na frente, né? De carro, com meu tio e tal Mas a gente de moto não tem como acompanhar o carro Porque você leva... é né, mais tempo... Leva menos tempo pra, pra parar, né? Você consegue fazer mais quilômetros de uma vez só e de moto a gente tem que parar de pelo menos 100 em 100, pelo menos. Pra esticar, pra não dar câmbio, se alongar, pra ser uma viagem confortável, né? Então, vamos ver. dependendo de onde eles pararem, a gente vê se nós vamos até lá ou se a gente fica uh, uh, um pouquinho antes, né? O último abastecimento que eu medi, o consumo da moto é feito 20 por litro só. Eu achei que ela faz uns 25, 28. Só que também são muitas subidas e descidas, então exige muito da moto, principalmente na subida. né? E acaba comprometendo o desempenho do combustível, né? Do, do rendimento do combustível. <risos> muito bem! <risos> Cheiro de esterco de cavalo, acho que passou um caminhão de boi na nossa frente. E aí, vamos ver o que nós fazemos para de noite: se dormirmos em estreito mesmo ou se esticaremos até alguma outra cidade. Beleza? Valeu! E aí, jovens? Boa noite, estamos caminhando da cidade de Estreito para fazer o último abastecimento da noite e uh, seguir para a, a, a reta final do, do percurso. Né? E a gente vai finalizando o final de tarde com esse visual aí, ó. Sensacional, cara. Sensacional. E, e aí, amanhã a gente vai sair bem cedinho. Aí amanhã a gente não vai rodar muito. E depois, o último dia já chegar em Brasília, se Deus quiser. Então, a gente tá um pouquinho cansado, mas um pouquinho menos do que a gente foi pra Fortaleza. Acho que a gente tinha que, como diz o meu amigo Israel, né? no, já é uma atenção. A gente tem que calejar mesmo pra depois se acostumar né, ser mais resistente às dores e tudo mais então faltam 12km pra chegar em estreito, abastecer é, eu vou passar a direção da minha namorada, eu já estou aqui a, a 260km dirigindo é, sem, trocar, sem reversar a direção então vai ser a vez dela, dela tocar esses 100km finais aí, beleza? Então é isso, acompanha aí o resto do vídeo aí